Quando isso se tornou insuportável, voltou seus pensamentos a Erebor e resolveu retornar para lá. Partiu com Balin, Duolin e outros. Seu anel foi tirado em Dol Guldur pouco antes de morrer em Tormento. Os Nove Anéis de Poder dos Homens. Escravizaram para Sauron poderosos reis, guerreiros e feiticeiros.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 aqui no YouTube. Já falamos aqui no canal sobre os 3 e os 7. Os links para esses vídeos estão aqui embaixo na descrição. Dentre todas as raças dos Povos Livres, os Elfos eram os mais odiados por Sauron. Era eles que ele pretendia dominar. Para conseguir isso, ele assumiu a bela forma de Anatar, o Senhor das Dádivas. Os Homens ele descobriu serem os mais fáceis de dobrar de todos os povos da Terra.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 Quando Sauron fez um anel e os Elfos tomaram conhecimento de seus planos, retiraram todos os Anéis e Sauron se enfureceu. Revoltado com a atitude dos Elfos, Sauron declarou guerra abertamente e partiu para devastar Eregion e tomar todos os Anéis para si. Mas Sauron reuniu em suas mãos todos os Anéis de Poder remanescentes e os entregou aos outros povos da Terra-média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 e eram amaldiçoados, e traíram, no final, todos aqueles que os usavam. Os três anéis feitos em segredo por Celebrimbor, Sauron não conseguiu pegar, mas todos os outros ele tomou posse. Os homens aos quais Sauron entregou os Nove Anéis se tornaram poderosos, reis, feiticeiros e guerreiros de antigamente. Com os anéis, Ganharam glória e riquezas, prestígio e poder. No Acalabeth está registrado que três anéis foram entregues a grandes senhores de raça Númenoriana, mas não fala suas identidades. Um dos nove foi dado a um rei ou senhor dos lestenses. Seu nome era Camul, a Sombra do Leste, e ele era o segundo em comando. O líder dos Espectros ficou conhecido como o Rei Bruxo de Angmar, o grande inimigo do Reino do Norte de Arnor na Terceira Era. Os Anéis tinham o efeito de prolongar as vidas de seus possuidores de forma artificial e insuportável para eles. É dito no Silmarillion que "...podiam caminhar, se quisessem, sem ser vistos por todos os olhos neste mundo sob o Sol e podiam ver coisas em mundos invisíveis para homens mortais. Mas mais frequentemente, contemplavam apenas os espectros e as ilusões de Sauron. Todos os possuidores dos Nove foram caindo sob a servidão do anel que portavam e do um anel dominante de Sauron. Essa queda deu-se de acordo com o bem ou o mal de suas vontades no início. Por fim, Tornaram-se invisíveis para sempre, exceto para Sauron, e entraram no Reino das Sombras. Ficaram conhecidos como os Nazgûl, Espectros do Anel, eram os mais terríveis servidores do Senhor Sombrio. Gandalf fala para Frodo que Sauron recolheu para si os Nove Anéis. Quando Frodo coloca o Um Anel no topo do vento e vê as formas espectrais dos Nazgûl. Realmente não é dito que ele tenha visto os Anéis deles. Embora Gandalf fale no Conselho de Eorod que os Nazgûl mantinham os Nove, há mais de uma passagem que fala que Sauron os retomou, como no capítulo A Sombra do Passado. Em Contos Inacabados, na Caçada pelo Anel, é dito sobre os Espectros que estavam inteiramente escravizados por seus Nove Anéis, que ele mesmo detinha agora. Eram totalmente incapazes de agir contra sua vontade. Portanto, tudo indica que realmente Sauron pegou os Anéis de volta. Afinal de contas, os Nazgûl já não tinham vontade própria mais. Como podemos observar agora depois de ter analisado os 3, os 7 e os 9, não é dito com muitos detalhes quais os poderes e como o Usuário conseguia fazer uso dos poderes dos Anéis. Mas temos a certeza de que os três tinham a característica de evitar a decadência do tempo e adiar o cansaço do mundo. Os sete faziam gerar riquezas. Os nove davam glória e riquezas. O Um Anel que a todos rege, e que a todos traz para na escuridão, a Talos.